Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV, aqui no ADEC Music, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. É muito bom estar aqui novamente e fazendo essas edições especiais para o final de ano. E hoje eu quero começar com um versículo, está lá no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumento. E claro, né, nós estamos falando do nosso rei, aquele enviado por Deus, anunciado por vários profetas, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E hoje, aqui, na Dec Music, nós estamos recebendo novamente, muito prazer, muito bom, o Dimael. Amém, prazer é todo meu, bom estar aqui com vocês. Vou o Lucas. Um prazer é todo meu. Dimael, o Lucas, eles fazem parte da Assembleia de Deus aqui do Campo de Caratinga, eles congregam. Fala pro pessoal. Eu congrego Entre Folhas. E eu congrego em São Cândido. Pastor de Entre Folhas. Pastor, pastor Enéas e Pastor Emília. Pastor José Eliseu pastor José Eliseu, né, as nossas lembranças, pastor Enéas, pastor José Eliseu, né, e o campo de Caratinga é muito grande e nós temos muita prata nesse campo, muita Tem gente, gente de dons, cheia de talentos, e de maior antes a gente começar, né, vamos louvar, né, afinal é o ADEC Music. <risos> vamos cantar uma música, essa aqui, pastor Odiel, você conhece? Pastor Adriano adora essa música, toda vez que ele vai na igreja eu tenho que cantar ela. É uma composição minha, se eu não me engano, eu até cantei no programa passado. Cantou. Mas e ela é maravilhosa mesmo. Chama Graça. E vamos adorar o Senhor. Era pra ser eu ali pregado, os cravos que furaram as mãos eram pra mim. Eu tinha tudo pra ser condenado. Mas Jesus se entregou por mim Graça, oh graça Maravilhosa graça Que me alcançou Graça, oh graça Maravilhosa graça Que me alcançou Estava tão perdido, mas eu fui achado Jesus se fez pecado e me encontrou Ele não olhou para o meu passado tua minhas feridas e de mim cuidou oh, Graça, oh, graça, maravilhosa graça Que me alcançou Amém né favor e merecido. Favor e merecido. De Mael, depois eu vou pedir a Dani para deixar o link daquele programa que nós fizemos, Sim. né? e você conta um pouco da sua história. Depois eu vou pedir até a Dani, a Dani coloca o link do, do programa aqui, para o pessoal clicar lá e poder ver, é, Sabemos que você compõe. É. Muito alegre de estar aqui de novo, porque o senhor tem feito grandes coisas nesse ano de 2021 principalmente Deus, Deus caprichou muita gente gravando muita gente cantando as músicas Brasil inteiro e eu estou muito feliz estou muito feliz com o que Deus tem feito e quando a gente fala né de 2021 nós vemos um ano de né Lucas 2020 muito difícil um ano atípico nós tivemos que nos reinventar readaptar aprender tudo de novo aprender né? tudo de novo algumas coisas 2020 nós ficamos sem poder congregar na igreja, um período muito difícil. Muito difícil. Mas, né, encerrando ali 2020, quero perguntar para os dois. Chegando agora em 2021, um balanço geral de 2021. Bom, eu achei 2021 um ano, um ano bem atípico, mas um ano de muito aprendizado, um ano onde Deus ele, ele supriu cada necessidade. Eu vi muita gente reclamando que, que, que passou por muita dificuldade. E, na verdade, o Brasil e o mundo passou por muita dificuldade. Mas eu consegui perceber, pelo menos na minha vida, a mão do Senhor a todo tempo. Eu vi muita gente é, sofrendo, às vezes não tendo uma coisa para comer em casa, às vezes com, com problema de saúde, às vezes não, não, tendo, não podendo trabalhar nesse período que a gente ficou recluso. Mas, olha, em todo tempo eu vi a mão do Senhor. Deus continuou trabalhando na minha vida na vida da minha família, pelo menos, enquanto eu vi muita gente e a gente tem que louvar a Deus por isso. Não porque o nosso irmão está pior ou porque está passando por uma situação mais difícil, mas é porque a gente presencia o cuidado de Deus na vida da gente. Não que outras pessoas não presencie, mas eu particularmente provei o cuidado do Senhor assim... Nos mínimos detalhes é, é, Você está falando, né, de você De mim, em particular, é. em 2021, sim. Eu e acho o senhor que senhor um trata ano... com cada um diferente, diferente? Porque são aprendizados diferentes Nós sim. temos que aprender, amadurecer é, Eu acho que foi um ano que a gente ficou em casa A gente aprendeu a, lidar, a viver com a família de novo A juntar todo mundo A gente aprendeu a comunicar Às vezes a gente ficava naquela correria, viajando, saindo E, e, e longe da família E de repente você, você se encontra num momento Em que você tem que ficar só dentro de casa e reaproximar de novo. Quantas famílias no Tem que não, aprender a conviver. A conviver no de novo, reuniram de novo gente que não conversava, que não convivia, pai que não convivia com filho, e de repente é obrigado, né? Não é obrigado, porque Deus tinha um plano em tudo isso. Tinha um plano. E esse plano, a gente querendo ou não, a gente sofrendo ou não, a gente feliz ou não, esse plano ali é concretizado no final. Deus ele ele ele cumpre o que ele tem para fazer nas nossas vidas. E pra você, Lucas, 2021? Eu faço as palavras do Dimael as minhas. É, Deus tem me abençoado muito nesse ano de 2021. Ele tem abrido grandes portas para minha vida. Lancei três composições. Di é, Dimael foi uma grande referência na minha vida. É uma pessoa que me influenciou bastante e tem me ajudado. Então o Senhor tem nos guiado, né? É, é isso aí. Nos orientado, isso, né, Lucas? É nossa, Sim. o Lucas claro. tem muito talento também, muito dom é. que o senhor deu E a gente estava dando uma olhada, né, Dimael? Você vai voltar aqui um no Dinuadec e a gente é. vai falar é claro, é claro que a gente falando aqui, a gente tá, nós estamos dando um exemplo de, de ministério né, Do que Deus fez no ministério É Sim. óbvio que, a gente, que, que todos nós passamos um momentos difíceis com relação à pandemia Com relação claro. a, a outras situações Mas isso que a gente está dizendo aqui, é a gente está dizendo na, na, na, no âmbito ministerial foi um ano muito bom, muito produtivo, embora é, as coisas tenham andado na marcha lenta, a gente teve que desacelerar, mas no âmbito ministerial, foi um ano muito produtivo. Eu, eu enxergo assim também, eu acho que quem manteve firme ali, porque eu acho ou serviu para aumentar nossa fé ou para esfriar um pouco. 2020, né? Depois, no final, 2021 foi um ano que a gente começou a voltar novamente para o eixo. A roda começou a voltar para o lugar. É, aí, que, que, eu percebo assim, quem manteve firme, né? Amadureceu na fé, Constante. teve um ano ministerial muito abençoado. abençoado. Você concorda, Lu? Concordo. Eu acho que, que Deus ele, ele tem uma forma especial de fazer com que a gente entre no eixo. E a gente a, a humanidade, o Brasil em si, tinha que se voltar para suas próprias famílias, tinham que voltar a sua atenção para, nesse momento para cuidar de si, para ficar mais em casa, e, e, e o mundo precisava de, de dar essa freada. E se Deus fosse deixar para a gente, por livre arbítrio, fazer, nós não faríamos. Então, eu acho que, que o próprio Deus permite algumas coisas acontecerem para que a gente entre na linha, no contexto geral, né? é, não uma pessoa específica, todo mundo. Todo mundo. Acho que o mundo, a gente está cada dia mais acelerado, né? É verdade. Aí é, nós tínhamos que tirar o pé e foi. Isso é uma grande preparação para a volta do Senhor. É uma grande preparação. É, eu bom. falo assim, lógico que todos nós tivemos perdas, né? Perdemos Sim. entes queridos, amigos, familiares. Eu acho que todo mundo conhece alguém ou teve alguém na família. Mas em tudo a gente tira uma lição, a gente tira um amadurecimento, né? E, e realmente. Depois, somando 2020 e 2021, de maior, você falaria o quê, Sim, Você teria alguma coisa para falar assim? Olha, ou eu encerraria o meu 2020 2021, vou, vou te dar o né, um exemplo, com tudo o que aconteceu, o que eu passei, o que eu tive que vivenciar dentro da minha casa, com os meus filhos, e tudo né, de luta até vir o refrigério, eu falo, hoje eu estava conversando com uma amiga, eu falei, a minha palavra para o Senhor hoje é assim, é gratidão. Gratidão. Gratidão porque às vezes a gente fala, a gente, às vezes, brincando, crente fala muito isso. Nossa, quem está em Deus não, não tem crise. Para quem está em Deus não tem crise. E as pessoas pensam assim, não, tem crise sim. Claro, a gente tem momentos de, de aflição, mas na verdade quem está em Cristo verdadeiramente não, não, não sofre tanto sofre aquilo que Deus permite para aprender alguma coisa, mas eu acho que que Deus ele ele tem um cuidado especial com a pessoa. Eu é, particularmente falando eu acho que foi um ano que que eu produzi muito e, e a pandemia fez a gente aprender a produzir de outras formas, fez a gente aprender a fazer as coisas em casa, fez a gente aprender a usar ferramentas que que antes a gente nem percebia que tinha a gente ficava esperando outras coisas lá fora, fazer, e de repente a gente se encontrou todo mundo dentro de casa, preso, e pensou, e agora, o que eu vou fazer? Teve muita gente que começou negócios Verdade. dentro de casa, teve muita gente que, que, que nem sabia que tinha alguns dons, alguns talentos, e foram descobrindo por quê. É, não podia sair nem nada. Dentro de casa teve que, que se descobrir, que se redescobrir o que Deus tinha. Teve, foi um ano de Deus nos lembrar para que, que nós estamos aqui de Deus no, colocar o, no, o nosso foco de volta no propósito e você né soma isso nesse nesse, nesse nessa produtividade nessa, nessa essa essa produtividade. volta para se autoconhecer conhecer a família Fez, a gente dá um, aprende a dar uns pulos uns pulos os, dá, é, acordar a gente dá os nossos pulos né chegou o Brasil foi afetado o mundo foi afetado você vê que de redescobrimento isso você vê que que teve gente que que, que ganhou dinheiro fazendo máscara gente teve pessoas que que, que se, se sentaram deitaram e começaram a se lamentar e teve pessoas que pensaram não estou na crise o que, que eu vou fazer eu vou pegar vou me vou me reinventar aqui e vou me eu vou usar essa crise a meu favor é verdade entendeu então eu acho que 2021 eu resumiria também como um ano de gratidão de gratidão gratidão a Deus estamos vivos estamos aqui e a misericórdia deles se renovando. A cada dia até que nos ajudou o Senhor. O Brasil está aí, a gente sabe que, que a gente ainda vai ter um desafio muito... A gente, teremos um desafio muito grande pela frente, porque com a economia abalada, com essa, com essa questão de, desses auxílios emergenciais que são distribuídos, com tudo mais, a gente sabe que aquele, aquele tempo que ficou muita gente em casa, a gente sabe que isso aí posteriormente vai, vai ser cobrado da gente e a gente pode ter que passar por algum, algum reajuste, algum, alguma falta de alguma coisa... Mas se a gente tiver o Senhor e deixar o Senhor na nossa vida, e o Senhor não voltar até lá, eu acredito que 2022 vai ser um ano melhor do que 2021. Sim. Amém. Porque Deus nos preparou, Deus nos preparou para isso aqui. Mas eu não acho que Jesus demora para voltar. Eu acho que isso aqui é, é, são sinais que o Senhor está dando para a gente acordar, despertar e ficar pronto. Ficar atento, né? Vigilante. Atento, vigilante, porque o Senhor está às portas. As portas. Lucas, e você? Como você resumiria 2020 ou 2021? 2020 foi um dos anos mais complicados da minha vida. Eu perdi um ente muito querido por causa do, dessa doença, né? Terrível. Meu avô, a gente era muito ligado. Tive essa perda, e no início de 2021, foi o recomeço de tudo da minha vida, assim, aquele up da minha vida. E Deus me ajudou muito Tive muita ajuda de muitos amigos, conheci muitas pessoas. E aquilo que o Di Maio falou, muita gente se reinventou, descobriu talentos que não tinha. Eu, por exemplo, descobri muitas coisas sobre mim mesmo, é, sobre produção musical. Eu tive essa descoberta. E, inclusive, esse ano ainda promete que eu estou querendo lançar mais música. Esse restinho de ano que está faltando, né, Di Maio? Mas esses diazinhos aí... aí... É, tá, tá terminando. É, realmente, eu acho que 2021 também foi um ano assim de renovar a nossa esperança, cor... é. né? Você consegue perceber que com todo mundo que você conversa, que se esforçou, o ano não foi ruim. Não. Quando você chega para alguém e alguém fala, nossa, meu ano foi péssimo. É porque essa pessoa já não é uma pessoa grata. É a forma com que você vê a vida. Para quem vê a vida de uma forma negativa, é, poderia esse ano não ter pandemia, poderia estar excelente, que para essa pessoa seria um ano ruim. Eu acho que quando você está em Deus e quando você tem propósito, Sadraque, Mesaque e não estavam na Babilônia? Estavam na Babilônia. E, e, e no meio de tudo, no meio de dificuldade, nós tivemos é, é, várias, vários exemplos na Bíblia de pessoas que estavam em lugares que eram improváveis, que tinha tudo para dar errado. E deu certo. Por quê? Porque é a visão no propósito. A gente não pode perder a visão no propósito. E a identidade de e quem identidade eles são. E identidade de saber quem a gente é em Deus. Em Deus. Então, assim... Eu tenho, às vezes eu fico, e, e o diabo ele tenta colocar isso na gente, às vezes eu fico constrangido de falar que meu ano foi bom. A gente tem isso, né? A gente vê que tanta gente é, perdeu família, tanta gente perdeu as coisas. E não é só a pandemia. A gente está com um monte de enchente agora, esses Sim. últimos dias. A gente teve outras coisas, como o Dengue, que nunca parou de estar tá por aí. É porque a gente focou mais, mas está tudo aí. Teve muita gente que perdeu a vida por isso. Então, às vezes a gente fica sem graça de falar que a vida da gente está boa. Que, que a gente está bem, que teve um ano maravilhoso, porque a gente, a gente se compadece dos nossos irmãos que não tiveram um ano bom. Mas, sinceramente, para quem está em Deus, o um ano foi perfeito. Quem tá foi o um ano de colheita. Deus. E mesmo se a gente em Deus, no deserto, a gente aprende. aprende. É Verdade. um ano de aprendizado. Você pode falar assim, olha, meu ano foi de turbulência, de ventos, foi no deserto. Mas tinha um propósito, eu precisava aprender, eu precisava amadurecer. E o Senhor estava lá. E o Senhor estava lá. Então costumo, foi um ano de aprendizado. Eu costumo sempre dizer que se a presença do Senhor estiver com a gente, é, eu, eu sempre pensei nesse... É o é, um exemplo, céu. Céu e inferno. Tem muita gente que fala assim, nossa, aqui no céu tem rua de ouro, que no céu o muro é de jaspe, é assim, assim, assim. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Mas o mais especial ali é a presença do Senhor. Você concorda comigo que, que o céu podia ser de ouro, podia ser de tudo, mas se a presença do Senhor não estivesse ali, pra que que serviria? não serviria de nada. Se, se, pode parecer uma heresia, mas eu digo assim: as pessoas têm. Um exemplo né, que eu estou dando: as pessoas têm medo de ir para o inferno, por exemplo, porque acham que lá vai ter fogo? Não. O, o que vai determinar lá o sofrimento não é só o fogo, é a ausência do Espírito Santo. Então, hoje, isso serve para nós. É você pode de ter qualquer mesmo. vento, você pode ter em qualquer furacão. Se a presença do Espírito Santo estiver ali com você, é como os três jovens na fornalha. Eles não queimaram no fogo porque a presença do quarto homem estava ali. Eles foram para a fornalha, mas eles não queimaram, porque não, a queimaram, presença... Qualquer presença. Isso ensina para a gente o quê? Você pode passar pela pandemia, você pode passar por, por enchente, por perda, por tudo. Se a presença do Senhor estiver com você, você não queima, você não afoga, você não afoba, você não entra, não morre por depressão, você não morre trancado dentro de um quarto. Você sobrevive, sobrevive. porque a presença do Senhor nos resgata todo dia. Mas Zé falou, não, Senhor, sem o Senhor eu também não vou. Sim. Sem a sua então, presença eu não vou. Então, esse ano foi um ano de realmente encontrar a presença do Senhor. E quem não encontrou... Tá em tempo ainda. Tá em tempo ainda. Tá em tempo. Vou encontrar a presença do Senhor. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas já já estamos de volta. Olá a todos. Hoje eu estou aqui juntamente com o pastor Gilberto para falar da nossa campanha de final de ano. Está chegando aí o Natal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 E gerar, meu Deus vai cumprir promessas que o tempo tentou levar, mesmo chorando, não resista, não desanimes, mais insista, pois Deus vai realizar bem profética, né? demais o som de Deus não morre <risos> vamos recebendo gente até a vai forma recebendo. de compor na pandemia mudou a gente a gente consegue entender né como compositor a gente consegue perceber o que que é a igreja o que que o povo é, o que que Deus precisa de como a forma com que Deus precisa comunicar com a igreja vai mudando né de acordo com aquilo que Deus precisa falar e nessa fase o povo está precisando de esperança está precisando de ouvir que Deus ainda cura que Deus ainda cumpre promessas Desde quando a gente aceita Jesus, a gente ouve aquelas promessas que você vai, você vai pastorear, você vai cantar, pregar, vou te dar isso aqui. E aí, de repente, passa passam-se os anos e a gente esquece das promessas. E chega uma hora que Deus chama a gente no particular e começa a lembrar. Carol, lembra daquela promessa? Lucas, lembra daquela promessa que eu te fiz? E a gente começa a lembrar de tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida e começa a se renovar. E, gente, lembrando, né, e que as coisas acontecem na nossa vida de acordo com a vontade dele, Sim. não com a nossa. Do dele, do jeito, do jeito dele. dele. E a gente tem uma dificuldade grande de aceitar isso, hum, né? Vamos certeza. ser, ser, ser sinceros, sempre, né? A gente sempre quer dar uma ajudinha para Deus, quer dar Controlar. uma Controlar. É. Ele fala que vai fazer, a gente pensa, a gente pensa que é amanhã já, e já chega ali tentando fazer do nosso jeito, mas... Tem coisas que só Jesus faz. Davi levou quantos anos a ser rei depois que ele foi ungido? Muitos anos. Muitos anos. Queremos o sim, né? Queremos o sim, né? Não, é, Mas é difícil ouvir o não. O silêncio nome. de Deus e não o não de Deus. Sempre e tem o não quere. também. É. Nós temos que aceitar o não. E às vezes o não é livramento, às vezes o não Isso. é resposta. O não porque o Senhor sempre vê além sim. da curva e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sim. E, mas é difícil, a gente assim. É, com é, A gente mant... foi programado para. Nossa geração é imediatista. A gente quer. É para ontem. Para ontem. <risos> e não quer viver o processo. Não quer, quer pular o processo. Pula e é no tapas. processo que a gente amadurece. E, e de Mael, né, Lucas? E 2022? É, e quando eu falo 2022, falo de planos, né? Mas eu falo planos realizáveis dentro do Não ano, é, dentro do ano, planos concretos, é, por exemplo, a minha filha tem planos, eu achei assim, super concretos, objetivos para 2022, ela quer ler mais livros, ela quer estudar mais porque ela está achando muito legal. Pessoas muito inteligentes que buscam conhecimento. Oh, que bom! <risos> ela quer fazer o vôlei o ano todo e academia. Isso é uma meta dela. Então, tem mais umas duas coisinhas Sim. aí. Mas entra aí, entra mais na intimidade dela, eu não vou falar. Mas tá vendo que são planos que dá para para realizar concretos objetivos. A academia seria uma boa. <risos> Entrar e permanecer, né? Porque eu só chego lá, pago a mensalidade e não volto lá mais. <risos> só um dia. uma semana e depois meu braço começa a doer. Tô brincando. Talita aqui lá de entre folhas, né? Eu sei, eu vou sim, mas olha, a minha expectativa para para 2022, eu tento não não não deixar ela muito alta. Eu faço muitos planos, mas eu tento, eu tento deixar a minha expectativa num nível legal, pra, pra mim não, até para eu não, não, não me, me colocar, não, não ser uma pessoa tão ansiosa. Não se cobra quando você coloca, é, para mim não me cobrar muito, eu tenho expectativa, tenho sonhos e planejo muito. Só que a expectativa ela tem que sempre ser dosada. Para você não, não, não ficar naquela aceleração, naquela coisa de não respeitar o tempo. É, eu, tenho muito, eu, eu foco muito no versículo que fala que do coração do homem são os planos, mas que da boca de Deus é. a resposta. Então, assim, planos são muitos. Lançar música nova, muita música nova. Eu estou com contrato com a Universal agora. Com a Universal, muito bem. É? E era para ter lançado já algumas o músicas. E, e até por conta da pandemia e por conta de que a gente vai desanimando um pouquinho também. É muita coisa. Mas eu, eu tenho um plano de lançar música nova. Talvez nós dois, né? Estamos, tamo, nós dois estamos... estamos em relacionamentos e, e... Quem sabe? Eu ia perguntar, vai ter casório? Que eu vi que você está é... namorando. Bom. Eu vi umas fotos até aqui, né? Que a cidade está linda. Vocês iluminada, vi. E... Eu ia perguntar, Olha. ia brincar com você depois. E, e, e casamento? Temos planos? Olha. 2022, pode não ser 2022. Planos a gente até tem, né? Mas vai depender das condições que o senhor mandar. Mas... Tudo, acho que tudo é uma surpresa, a gente, na verdade, a gente, a gente que é crente, a gente namora para casar, sim. a gente sabe que tudo tem um propósito, né? Mas não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, e a gente fica assim na dispensação, se Deus mandar recursos, condições, eu não diria não, eu diria sim, casaria o ano que vem. Oh, como Mas, é que ela chama chama. Ludmila. Ludmila, um abraço Ludmila. Muito sortuda Ludmila, e eu muito sortudo de ter a Ludmila também né? canta, compõe claro. também e é, é e é muito linda. É linda, ver sua foto, é linda mesmo, ela também louva. Louva, prega, canta, bem. foi assim, Deus, Deus bem, preparou alguém para me ajudar e para caminhar comigo. Mas 2022, é, eu estou bem animado para 2022. Esse final de pandemia, sabe, a vacina chegou, a gente ainda não está 100% é, imune, imune ao vírus, mas a gente já está bem imunizado. Eu acho que, que é muito legal essa época de fim de ano. Aí a gente faz aquela lista para o dia 31 e pensa, nossa, o ano que vem eu vou ser diferente, chega o ano que vem não é nada, mas, mas, mas é a gente fácil. faz o plano, pelo menos a gente planeja, né? Que o ano que vem eu vou ser melhor, eu vou acordar cedo todo dia, eu vou correr, eu vou caminhar, vou na academia, eu vou na oração de manhã, eu vou jejuar mais, aí chega o ano que vem, tem coisas que não dá para fazer, mas eu acho que a, a expectativa é uma coisa que a gente tem que... A gente tem que levar. ter os planos. Tem que ter, pelo tem que ter os planos. Mesmo, você, é, é que nem eu falei da, da, de, de não deixar... tipo Não, é, se, não tornar uma ansiedade. É, não deixar virar uma ansiedade, ter uma expectativa no nível controlado, mas planejar sempre. Eu acho que... Por que eu achei interessante né, os planos da minha filha? Eles são planos totalmente realizáveis dentro da idade dela, dentro, dentro da fase que ela está vivendo... São coisas. Isso é muito importante. É muito importante. A gente alinhar aquilo que a gente quer com aquilo que Deus quer e com, e com o que a gente está pronto para viver. E, e com que o né, seu amadurecimento está pronto, da que a sua é. fase consegue. Por isso que eu falei assim, tá, não é bem objetivo, bem não objetivo. tem nada assim fora do contexto. Às vezes a gente contexto. quer. A gente tem, porque às vezes a gente se frustra, porque a gente tem um plano para 2022 que está totalmente. Ao contrário, ao plano coisa, do senhor. É, é a mesma coisa de eu pensar assim, nossa ano que vem eu quero fazer medicina, por exemplo. Não tem nada a ver, eu não me preparei para isso a vida toda. Aí, mas eu colocar na minha cabeça, não, eu quero fazer. Eu quero, não, ano que vem eu quero fazer. Não, eu tenho que saber. A gente tem que conhecer Jesus num nível que, que a gente saiba o que ele tem para nós naquele momento. Então, provavelmente, sua filha, achei muito interessante a, a, as metas dela. Provavelmente é uma pessoa muito equilibrada, que, que sabe o que quer, tranquila. Que, tipo assim, que, é, são coisas que ela consegue fazer. Consegue, Entendeu? É, dentro da idade dela, vai fazer 13 anos, né? É são bem realizável. Consegue fazer. Aí, o que, que acontece? Ela não fica com aquela frustração de, de, de, de pensar coisas muito altas e depois não conseguir concluir. Ou muito a longo prazo. É. Viver cada dia. Viver é uma coisa que é futura, mas não, tá tão futura, não é tão futura assim, porque tá, falta pro ano acabar. E se o senhor não voltar até lá, a gente vai poder realizar isso tudo. Mas a, as intenções são as melhores. Bom, de Jesus. E, Lucas, e você? 2022? 2022. Eu tenho tanto projeto para ser concretizado em 2022. Estou criando muita expectativa em 2022. Inclusive, eu tenho um projeto de jogar com Carrara. A gente compô, né, Carrara? Sim. Pra nós dois lançávamos músicas. Estou criando muita expectativa em cima disso. Eu acho que vai ser um ano de realizações 2022. 2021 foi um ano de, de recomeço e 2022 é ser o meu ano de realizações. Vou realizar sonhos. Eu estou esperando isso. Eu creio muito nisso. Isso é muito legal. Assim, é lindo, né? Porque a, a, a, a gente sabe que a gente põe os nossos planos na mão do Senhor. E, pode e aquele que agrada o coração dele, ele vai fazer, né? E pode descansar. Eu entreguei meu 2022 nas mãos de Deus. Estou se segura nas mãos de que Deus que vier, Sinceramente, para a gente, pra gente que veio de uma pandemia, não podendo nem sair de casa, o que vier da parte do Senhor para nós agora... É maravilhoso. É lucro. É viver feliz Sim, e grato ao Senhor. Gente, e quando a gente fala, nós colocamos os nossos planos nas mãos do Senhor, a gente coloca, mas a gente não fica estagnado, não. A gente faz coloca a e faz a, faz a nossa parte. Sim. É, né, você não está fazendo um curso, porque você quer mexer numa área aí, musical, então você está fazendo um curso para Certo. E a gente vai, vai fazendo curso, vai se preparando. Então, é, é colocar nas mãos do Senhor e fazer a nossa parte. Sim. Eu, musicalmente falando, para o ano que vem, eu tenho, eu tenho muitos, muitos projetos. É... Cassiane, com DVD, 40 anos de carreira, entrou uma música bem eu legal. uma parceria com a Cassiane, né? Só, só uma Sim. parceria bacana. A Cassiane, nossa, ela é muito legal. Eu, eu, eu até mostraria áudios dela aqui, mas é. É, não é, não é bom. É muito pessoal. áudio, que eu digo assim, porque ela é muito divertida, entendeu? Ela é muito, muito bacana, não é aquele cantor. Que, que quando precisa de você, precisa de uma música, chega pra você Ah, meu me manda uma música, blá blá blá, depois ela, ele não, ele some Qualquer época do ano que você chamar, é muito gente boa, é muito legal E essa vai ser a quinta música que ela grava minha, em dois anos Então vocês têm uma parceria muito então a gente bacana a tem uma parceria muito legal Ela ajuda muita gente, tipo assim, Ana Paula fala, precisa de música, pede ela Porque ela tem editora, ela me chama e me pede, se ela precisa, ela me chama e me pede música Então, é muito legal Aí eu tenho Fernanda Brum agora que vai. entrou uma música também no projeto novo dela. Eu tenho.. Vixe, muita gente na Sony, tem alguns projetos lá. Tem, tá bem legal. Sem música eu acho que você não pode parar. Você tem que. tem que ter propósito. Eu sou aquele tipo de compositor, por exemplo, que eu não ligo muito de. de eu, eu não tenho que estar tá à frente de tudo, eu não tenho que aparecer em tudo, eu não tenho que. Eu acho que se estiver se dando certo, as músicas estão saindo, as músicas estão entrando, o pessoal está gravando. Eu já fico. A inspiração está vendo alto. Está vendo alto, a gente compõe. Geralmente, quando eu compõe, o Lucas sempre está comigo. Aí ele vem, a gente toca muito, a gente faz os arranjos, e coloca aquele sentimento na música e manda. E às vezes é a resposta do que a pessoa precisa. Às vezes é uma música que a gente faz, que a gente mesmo não gosta muito. Assim. Tem aquela música que você faz e pensa, nossa, não ficou tão legal assim. A outra pessoa escuta e parece que é a oração que a pessoa fez. Porque você não faz pra você, né? É não, é, não é a gente. Muitas das vezes não é a gente, assim, porque tem compositor que, que é assim, que não tem as suas próprias experiências, às vezes junta palavras e compõe. Mas eu acho que com a gente o mistério é, é diferente. Deus, Deus, Deus sempre surpreende. É e muitas das mistério. vezes, Dimaio, é, você me falou uma coisa que mudou minha percepção de compositor, que é o que? Compor o que você vive também. É, é muito importante. é Muito importante. eu chego O dia que ele chega lá em casa, tem dia que ele chega lá a gente não compõe, tem dia que ele chega. Se eu estiver feliz, sai uma coisa mais alegre. Se eu estiver triste, sai uma coisa mais triste. Se eu estiver encontrado com um amigo que está com depressão, pode ter certeza que, que eu ficar com aquele sentimento na cabeça, sabe? Quando eu chegar em casa, vai vir aquilo. Eu tenho várias músicas que, que tocam muito aí. Eu tenho uma música que chama O Quarto, por exemplo, que era um amigo meu que estava trancado dentro de um quarto cheio de promessas, Deus usava demais. De repente, entrou numa depressão, eu cheguei para o seu amigo e falei, cara, quem tem promessa não pode morrer no quarto. Eu até, eu até arrepiei. Falei, quem tem promessa não pode morrer no quarto, você não pode aceitar morrer aqui. Cheguei em casa, não lembro o dia, né, mas de um dia ou para o outro assim, cheguei em casa e a gente compôs essa música do quarto, que eu tenho certeza que curou muita gente. Então, através da minha dor, através da, da sua dor, quando eu fico sabendo, da dor do outro, eu, Deus me dá aquela revelação ali, aquele, aquela melodia, aquela inspiração e, e, e aquilo ali cura outras pessoas. Isso é muito lindo. É muito lindo. Tem dia que eu estou em casa, domingo, todo dia, domingo eu estou em casa, quando eu chego do, do culto, que eu abro o Instagram, aí eu vou vendo, aí eu vou vendo, tipo assim, Damares cantando, Amapá, Cassiane cantando, Bahia, não sei quem cantando, aí o povo me marcando, e eu fico pensando, gente, é, é tão surreal, eu estou entre folhas, num lugar pequeno, e, e em casa, assim, e, e no, no momento em que eu estou na minha igreja cultuando, eu nem sei onde que está, mas hoje o Lucas me perguntou, você tem noção? Eu, às vezes eu acompanho uma música lá e dá 16, 20 milhões de acessos, aí eu fico pensando, 20 milhões é muita coisa. É muita coisa, a gente, a gente não tem dimensão do, do que... Mas é o Senhor, né? É o Senhor. E eu fico pensando assim, eu estou aqui e o Senhor está lá, usando a minha vida de certa forma, Sim. E eu, e eu não tenho dimensão, tem dia que eu tô, estou tô aqui agora, hoje é que Quarta-feira? Talvez, não sei quantos cultos agora que tem alguém cantando uma música minha. Mas eu sei que aonde eu não posso chegar, o Senhor manda a minha música lá e faz alguma coisa, e isso é muito bom. É muito bom, e é tudo para a honra e glória dele. Para a honra e glória dele, o que traz muita responsabilidade, o que traz muita retaliação, Demais. porque o diabo não, não brinca... Não brinca. E sabe, principalmente a gente que mexe com música, por exemplo, e o diabo ele não gosta que a gente faça nada. Eu digo assim, que esse trabalho que você faz aqui, às vezes a gente pensa, a gente não, né? Às vezes você pensa, nossa, é só uma entrevista, nós mesmos, porque eu já fiz, a gente mesmo às vezes menospreza o que a gente faz. Ah, senhor, mas o senhor tem propósito nisso mesmo? Talvez a gente questiona quando as hum. coisas não estão indo muito bem, ou quando acontece alguma coisa, a gente escuta alguma coisa, a gente pensa, mas será que o senhor está me usando mesmo? Será que eu estou na direção? A gente pensa que duvida, mas você acha, talvez uma palavra que você dá aqui chega Aí, numa pessoa e impede uma pessoa de se suicidar. É verdade. E a gente não sabe. E de vez em quando Deus deixa a gente, tem vários testemunhos, de vez em quando Sim. Deus deixa a gente ouvir alguns para fortificar ser. nossa fé. Mas também não pode ser muito que o nosso... nosso é, porque a nossa vaidade... Ela deixa é cabeça. É, né? Lucas, quer falar alguma coisa? Que aí eu já vou pedir pra vocês louvarem, porque o nosso tempo tá encerrando. Pode é, falar. Eu acho interessante esse lance que o Dimana falou aí, do alcance. Eu lembro de um vídeo, de uma música sua, que alguém comentou que tava indo suicidar. O homem jardim. Que a, gente vai cantar a, agora, né? a composição e comentou lá, né, Di Comentou lá. falou: nossa, eu, eu ia me matar hoje e eu... é a música que a gente vai cantar agora o refrão ele falou eu ia matar hoje porque eu tinha certeza que Deus não estava me vendo, eu já tinha orado mas e a música fala que Deus chama independente da situação e era uma música assim que quando eu compus essa música eu mandei para todo mundo e ela ficou lá ninguém pegou depois eu pensei eu acho que eu vou gravar essa música foi a última música que ficou lá então eu, às vezes uma palavra que você dá cura alguém cura alguém é um poder grande. então isso que você tem essa oportunidade que você tem aqui isso aqui a gente pensa que não, mas você é uma oportunidade de pregar o Evangelho, é uma oportunidade de curar pessoas, de tirar pessoas, de, de inspirar pessoas. Sim. Talvez mulheres que estão do outro lado e olha para você, às vezes uma palavra de ânimo que você dá, e a pessoa alegra o dia da pessoa. Uma palavra, uma letra, uma melodia muda a vida da pessoa, muda o dia da pessoa. Às vezes tem muitas pessoas vendo, mas às vezes aquele dia é para uma só. É para uma só. Às vezes é para todas. E isso é assim que, é, que, é, que é, sucesso. é sucesso. Às vezes, às vezes a, gente fica, a gente é boba, a gente fica pensando, não... Depois postei uma foto tem que ter não sei quantos curtidos, depois tem um vídeo tem que ter um milhão não às vezes é para uma pessoa é pra... e se uma pessoa se funcionar com uma pessoa tá. ganhou o mundo inteiro é que ele cresça e a gente diminua a gente nós diminua. somos só vasos nós somos o que é que nós somos né vasos só. É apenas vasos vamos louvar vamos cantar a música Homem no Jardim essa música eu gravei tão sem pretensão ela é linda você acredita que essa música bateu 10 milhões de views no YouTube? Eu não fiz clipe, não fiz nada, só fiz fiz um lyric e joguei. Mas quando Deus quer fazer as coisas, a gente não tem nem... Ideia. Ideia do que Deus vai fazer de onde vai chegar, mas Deus faz. Deus te ama independente da situação Deu seu filho pra te dar direito ao perdão Deus te ama em nenhum tempo Pode apagar a marca de Jesus que em você cravado está Deus te ama e pode o um tempo passar Ele faria tudo outra vez por te amar Naquela cruz quando foi crucificado Foi por você e pelo seu pecado Como pode te amar tanto assim? Mesmo sendo pecador ele viu algo em ti Abriu os braços lá no Calvário e disse: Pai, está tudo consumado, é difícil compreender seu grande amor. Deus refez o elo da aliança que quebrou. Eu sei que Ele faria tudo outra vez. Amém. Pessoal, nós estamos encerrando o ADEC Music. Que Deus abençoe. Um abençoado final de ano para todos vocês, né? com muita graça, com muito amor, muita prosperidade para o próximo ano de 2022. De Mael, Lucas, pode despedir do pessoal? Obrigado. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Precisando, a gente está sempre à disposição. E quando a gente lançar a música nova, a gente vem aqui 2022, se o senhor não tiver voltado, né? que nós estamos aguardando ansiosamente crendo que a gente vai subir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E feliz com o senhor, que você tem um, vocês, né? Tenham um ótimo Natal, um feliz ano novo e que 2022 seja brilhante na minha vida e na vida de vocês. Agradecer pelo convite do Dimael. Eu nunca fiz uma entrevista, foi a primeira entrevista que eu fiz Não fala isso não. Ah, não, não, fala. não. Não fala isso não. O que eu quero dizer para os telespectadores é que se você tem um sonho, não desista dos seus sonhos. Corra uhum. atrás de Eu corri atrás dos meus sonhos e eu consegui alcançar meu objetivo. É, tenha amigos que te impulsionem. E... Uhum. É isso. Eu quero deixar essa mensagem para vocês, telespectadores, uhum. e Confie sua vida em Deus. Entregue seu caminho ao Senhor. E Ele vai cuidar da sua vida. Amém. Feliz Natal e um próspero uhum. ano novo, cheio uhum. da presença uhum. do Senhor. Amém. Amém.